MrBeast é oficialmente o maior youtuber do mundo, todo mundo já sabe a grandiosidade dele, eu acho que já falei mais ou menos um milhão de vezes cara, o quanto eu considero ele incrível inclusive algumas pessoas falam que se chutarem as partes baixas do MrBeast, encontram a minha cabeça, e talvez seja verdade mas pô, quando a gente realmente tem que elogiar, sabe a gente tem que elogiar, mano, não tem como, ele realmente sabe o que faz, e nesse vídeo aqui eu tava com a ideia de mostrar os vídeos com menos visualizações do MrBeast, e mostrar que mesmo o youtuber dele literalmente 100 milhões de inscritos pode ter um vídeo com menos visualizações do que um vídeo aqui do meu canal, por exemplo, mas então eu fui procurar os vídeos com menos visualizações dele e de fato eu contei alguns vídeos assim que não tem muito acesso, entretanto no meio do caminho pessoal eu lembrei de um vídeo do MrBeast que quase ninguém assistiu, pra ser mais específico só 9 mil pessoas assistiram até hoje e o motivo é que de certa forma só influenciadores e youtubers poderiam assistir esse vídeo e sim, eu tenho o um link desse vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês, e eu considero sinceramente esse vídeo é incrível demais, que sem esse vídeo certamente o mundo, pessoal e o MrBeast não seriam como eles são hoje em dia parece meio exagerado, mas vocês vão ver que faz sentido, antes da gente entrar nisso eu apresento para os senhores e para senhoras, a patrocinadora oficial do canal, pessoal, que é a Blaze. Só pra maiores da idade, tá bom? A Blaze é uma casa de jogos pessoal que tu tem que jogar com responsabilidade, porque é claro, lida com dinheiro, né? Tu pode ganhar ou perder. E tem vários jogos que são originais aqui da Blaze, como Crash Minus Double e também tem o Dice. Inclusive, eles estão sempre trabalhando assim pra trazer novas diversões pra gente. E a novidade dessa vez, pessoal, é o Plinko. E esse jogo aqui que tu joga uma bolinha vermelha e tu vê qual multiplicador que ele vai cair. Tu pode escolher o risco e também quantas linhas vão ter. Obviamente, quanto maior o risco, assim, maior a multiplicação. Por exemplo, se tu botar Risco alto, 16 linhas Tu pode multiplicar, cara, por 530 Se a bolinha cair ali Imagina, um real vira 530 reais Eu quero, hein Eu comecei jogando aqui no Plink, pessoal, com mais ou menos 1.300 reais E eu costumo, geralmente, jogar um monte de bolinha Assim de 10 reais Porque vai que alguma cara é um multiplicador grande, né e na primeira vez que eu joguei um monte de bolinha ali, a gente, terminei com quase 1.400 E depois eu joguei outra vez Aqui no multiplicador 9 e também no 25 E eu fui pra 1.600 reais Mas daí eu joguei outra vez, mano, e olha isso Caiu no multiplicador 68, mano, que incrível eu terminei com mais de 2 mil reais. Então é aquilo, né, mano? Se eu tô ganhando, eu vou sair porque eu não quero perder. Saiba quando sair, o mais importante mesmo, saiba quando entrar, mano. Não vai botar o dinheiro da tua janta, sabe? Bota um dinheiro extra. Pra depositar, tem esse monte de opções aqui, tanto pra computador e pra celular. E cartão de crédito e Pix entra na mesma hora. Mas quando tu estiver se registrando na Blaze, presta atenção. Usa meu código UTOPIA porque tu vai ganhar um monte de bônus que são bem interessantes, tá bom? Não esquece, UTOPIA não tem erro. Bora continuar o vídeo e, mano... Olha esse vídeo aqui, tem tá um jogo completamente aleatório. De quem tu diria que é esse vídeo... Não tem narração nenhuma, é só o jogo, mano E o título é Batalha de Piratas nível 58 Sei lá o que. E se eu te falar que na verdade Esse vídeo é do Mr. Beast, não faz muito sentido né Mas foi o há 9 anos atrás É bem estranho ver um vídeo dele com só 56 mil Views. Mas é real, naturalmente Eu acho que vocês já sabem. O Mr. Beast não foi uma pessoa Assim que nasceu rica ou que ficou rica do nada E eu já fiz um vídeo de 30 minutos contando A história dele. E o cara demorou realmente Anos e anos, gente, fazendo vídeos Pra se tornar relevante aqui na plataforma Se eu não me engano ele tem mais de 700 Vídeos postados no canal dele. E isso é bastante coisa, sabe? Ele foi aprendendo, melhorando, crescendo. Ele começou a fazer conteúdo em 2012, mas foi só em 2017 que ele começou assim a ficar mais famoso. E hoje em dia, a gente entrar no canal dele, a gente vê um vídeo com 390 milhões de views. Nossa senhora, eu nem sabia que era tanto, mano. Mas até que uma coisa normal, sabe? A gente já espera isso dele. O que a gente estranha mesmo é mesmo entrar nesse vídeo dele aqui, por exemplo, só ter 29 mil views. Mas também, ele tá jogando um jogo completamente aleatório, eu nem sei que jogo é. E o microfone dele não é nada bom. Até mesmo o som do jogo tá mais alto que o mic dele. Realmente não é muito difícil entender porque não tem muitas views e Engraçado que até mesmo nesse vídeo aí, gente Ele tava fazendo algo pra caridade, que doideira Entretanto eu falei que tinha um vídeo dele com só 9 mil views Que poucas pessoas tinham acesso e realmente se liga Super top secret esse vídeo não é para o público geral Como eu disse, só influenciadores ou youtubers ou pessoas assim tinham acesso a esse link na teoria E vocês já vão entender o motivo e Se vocês derem uma olhada nos comentários assim Realmente só tem youtuber gigante comentando lá De milhões e milhões de inscritos, sabe? E é bem louco pensar que tem 500 comentários Até porque é um vídeo que não tá pro público, sabe? mesmo assim o cara pega 500 comentários. Qual foi, gente? Comenta no meu vídeo aí também. E todo mundo que tá comentando nesse vídeo, tá comentando basicamente, sim, eu aceito, vamos fazer isso, Mr. Beast. Conte comigo, como se fosse uma seita, assim, iniciando. O motivo é que o Mr. Beast tava lançando, pessoal, o Team Trees. Pra quem não lembra, o Mr. Beast criou uma campanha com o objetivo de plantar 20 milhões de árvores. Mas antes de postar essa campanha aí, ele postou esse vídeo aqui. Vamos plantar 20 milhões de árvores juntos. Esse vídeo meio que era um convite, assim, pra influenciadores. Depois do aviso ali de segredo do começo, tá escrito na tela pra divulgar Pra qualquer influenciador que tu conhece E o motivo era para fazer algo jamais antes visto no YouTube Sem o público saber, por enquanto Sem ninguém saber Todos os YouTubers do mundo Ou muitos YouTubers do mundo Iriam falar sobre só uma coisa específica E no caso, era esse projeto A primeira coisa que o MrBish fez Foi falar com os YouTubers ali Que eles já tinham mais acesso E convencer eles a participarem Não importa se você 100 subscribers or 100 million subscribers because we're all in this together. Of course, Mr. Beast, I am by your side. I will plant at least a couple of trees. Vários youtubers gravaram vídeos para esse vídeo do Beast para convencer outros mais youtubers Pra todo mundo realmente postar ao mesmo tempo 20 milhões de árvores, né Mesmo as pessoas acreditando muito no MrBeast E em todo esse projeto aí Precisava ter realmente muito dinheiro e muito trabalho Só pra vocês terem uma noção assim O quanto que são 20 milhões de árvores Nova York, pessoal, tem cerca de 5 milhões de árvores Assim nas áreas verdes E o Beast queria plantar quatro vezes esse número Ou trazendo pro Brasil, então O espaço ocupado pelas árvores que ele queria plantar equivale a 11 mil quilômetros quadrados Basicamente o tamanho, assim, na cidade de Salvador. Como se fosse uma floresta gigante do tamanho de Salvador. E tu pode estar se perguntando por que, que esse vídeo é tão especial. Por que, que eu acho ele tão especial? Mesmo esse vídeo tendo só 9 mil views, sabe? Talvez tenha sido um dos mais importantes do canal dele. Ele convocando todo mundo. Vários youtubers e vários nichos diferentes, até mesmo de Minecraft. para gravarem sobre a mesma coisa. E o efeito borboleta realmente aconteceu, foi absurdo. 24 milhões de dólares pessoal foram doados. E por enquanto, mais de 20 milhões de árvores já estão plantadas. Inclusive, aqui no Brasil, eles plantaram mais 600 mil árvores. E parece que mais 170 mil estão sendo plantadas agora. E eles não pararam ainda não. Tudo só foi possível, cara, não só por conta do Mr. Beast. Mas sim, todo mundo que divulgou, todo mundo que viu aquele vídeo e fez um vídeo sobre. Todo mundo depois que assistiu um vídeo desses e resolveu ajudar. Depois, ainda mais, então, o Mr. Beast acabou fazendo chinsis pra tirar o lixo dos oceanos. E mais uma vez ele lançou, assim, um vídeo privado, sabe? Só pra influenciadores divulgarem. Esse eu lembro de realmente ver na época, mas eu não tenho mais o link. Mas é mais um vídeo incrível dele. E as pessoas, assim, o grande público sabe não tem conhecimento desse backstage, assim. E eu queria trazer pra vocês, porque o resultado é muito legal, né, gente? Por fim, lá Cis bateu 33 milhões de dólares de doação. E imagina se ele lança mais uma campanha, assim, agora? Ele chegou a 100 milhões de inscritos, pessoal, e na verdade já tá indo pra 140. O cara tá crescendo muito sem parar. Hoje em dia, se ele lançar uma campanha, mano, eu tenho certeza que vai ser ainda melhor do que as anteriores. E eu espero muito mesmo que ele lance. Qual será que vai ser a próxima? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Dá like se quiserem. E comenta se tu já conhecia esses vídeos privados aí do MrBeast. E é isso. Até a próxima, hein? Tchau! We'll